Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube Português e hoje eu vou falar sobre a diferença de pleito e preito. Pleito, com L, é, uma, é um pedido, é uma demanda, então você pode falar, os deputados atenderam ao pleito da população que pedia por mais direitos. Já preito é respeito, é uma veneração. Então você pode falar, é necessário que rendamos o honesto preito aos heróis de guerra. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se gostaram, clique aqui no joinha, se inscrevam no canal. É muito importante se inscrever no canal para ajudar a dar visibilidade ao trabalho. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu faço um outro vídeo respondendo. É isso, um grande abraço e até a próxima.